DIFERENTE DE VOCÊ, EU SOU ESPECIAL! DIFERENTE DE TODOS VOCÊS! Aprenda com Kaigaku, seja como meu discípulo mais velho! Kaigaku, você me odiava com todas as suas forças e eu te odiava na mesma intensidade, mas eu respeitava você, do fundo do meu coração. Você trabalhou duro e se entregou completamente. Eu sempre te observava de longe. Você era especial, assim como o vovô era. Mas acho que isso não foi o suficiente. Você sempre parecia insatisfeito. Sua caixa da felicidade estava quebrada e sua felicidade ia se esvaindo. Conserte isso de uma vez ou nunca ficará satisfeito. Desculpe, vovô. É aqui onde nos separamos. Desculpe, irmão. Ele. Ainda tem força? Respiração do trovão. Sétima forma. Deus do Trovão Flamejante! Eu... Eu não consegui ver ele. Ele é tão rápido. Eu não conheço aquela forma.